Mas a certeza que a gente tem é que a arte, dentro desse contexto, dentro desse tema, é a que consegue contornar muitas situações. muito importante né esse fit é, pelo engrandecimento da cultura de São José do Rio Preto o Rio Preto está artista a gente sente isso na atmosfera no ar todo canto que a gente vai nossos amigos o tempo todo aonde ah, onde você tá estou no fit o fit sempre surpreendendo a gente né trazendo peças incríveis fantásticas para assistir é muito bom poder retomar né, a normalidade, rever amigos antigos, né, e o Fit proporciona tudo isso. A abordagem foi muito boa, as peças foram muito bem escolhidas. Esse retorno né, pós-pandêmico também, poder ver os lugares sempre cheios é muito legal, foi muito legal. E bastante artistas de fora e teve também a possibilidade de ser em lugares abertos. Foi muito gratificante, eu gostei bastante, foi bem especial e a obra em si mesmo foi impactante, sabe? traz uma visibilidade para as pessoas que que às vezes no dia a dia a gente não vai conseguir ter. E aí o FIT pode trazer isso. Muito bonito começar a, a amadurecer, se amadurecer dentro do um trabalho, o trabalho é amadurecer a gente, sabe? Isso nos dá muito prazer porque faz parte dentro de um contexto de um festival, isso é muito importante.